Mas olha só, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, um amigo meu me desafiou, pra quem não sabe eu sou corintiano fanático, quem me segue no insta sabe, eu vou deixar meu insta aí, segue aí. Mano, olha meu quarto como é, tem coisa do Corinthians do que é canto, tenho mais de 20 camisetas do Corinthians, mano, sou apaixonado. E me desafiaram aí na torcida adversária, no caso o rival Palmeiras. E coincidentemente, hoje vai ter jogo no feminino Corinthians e Palmeiras na semifinal. E bora lá representar as Minas porque as minas é zica. Eu nunca fui no Alias Park, eu vou hoje pela primeira vez. E vamos ver, vou ser sincero, eu vou falar o que eu acho do estádio no final do vídeo. E fica até o final do vídeo aí. E vou chamar meu pai aí, pra vocês verem, conhecerem E vamos ver se a torcida dos caras é tudo isso mesmo, vamos ver se é da hora. E vem aqui, vem meu pai. E o problema, detalhe, ó, dá um salve aí, ó. Mas olha só. 40 <risos> graus de São Paulo. Né? Ave Maria Moca. Porque eu não posso ir com as tatuagens. Vai morrer de bomba, calor tá... hoje. E vamos pôr uma roupa, uns tons de verde aí, que é o que a gente tem. Aqui não entra verde. Bora. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar aí, ó. Olha aí. Ah! Olha, se a Daiane Caroline Muniz dos Santos chamou, é porque ela acha que foi pênalti. Vem, a Adriana, partiu pela direita! Vem Bias Zanerato, ajeitou para a Andressinha Aribor, espera a direita, encaixa a defesa Porque vem Corinthians, a Adriana sempre perigosa Passa por todo mundo, graças no Portilho É, especialmente do meio pra frente, né? São peças-chaves. E olha onde elas estão jogando. Ixi! Elas estão jogando ali Isso na sua defesa, coisa. né? Adriana e... na correria, tentou limpar, passou bem pela marcação, cruzamento cortina de cabeça! ao é <tirentos> assim, é é né? Baruel antes de calçar os seus sapatos enquanto vem Jennifer <tirentos> Jennifer Jennifer contra Amanda Sempre boa na bola parada, uma canhota potente, vem com bola cruzada na área para Zanotti de peito! De 50, 50 minutos, fim de papo! O Corinthians está na final do Brasileiro Meu querido, meu ah, sensacional! Deus Deus eu não eu é assim, velho! Mano do céu, estou cansadíssimo, mano. Tava um calor de 35 graus, mano. E, mano, deu delay, eu já sabia que ia acontecer isso. É igual a galera vai comentar: ah, porque você não gritou, vai Corinthians, não tem coragem. Eu não sou retardado, eu tenho amor pela minha vida. E eu já sabia que ia acontecer isso, mano. Foi 5x1, um, foi 5 a 1 um nos agregados, não foi? 4, 5, 6. seis 6. x 1 nos agregados, eu já sabia. Respeito as minas, as minas jogam muito. E é isso rapaziada, valeu, tamo junto Se você gostou deixa seu like